Sou o pastor Ângelo Martins. Gostaria de parabenizar os irmãos que estão nesta obra de limpeza para restabelecer a moral, o caráter e o nome da Igreja Evangélica a Assembleia de Deus em Pernambuco. Conforme os irmãos estão vendo, aí mais um documento é, ligado à Polícia Federal diretor da Polícia Federal mostrando envolvendo o nome do gestor Cândido, aí de Garanhões, Cândido de Freitas, porque não precisaria isso, mas eles deram lugar. Logo, é necessário que continuemos na investigação, lutando por essa limpeza. A igreja do Senhor Jesus Cristo é pura, é santa, é como dizia Salomão em sua figura de linguagem, quem é esta que aparece como a alva do dia? Formosa como o sol, brilhante como a lua, imponente como um exército com bandeira. E somos nós, os membros dessa igreja, que temos que contrariar esse tipo de comportamento que eles vêm tendo em função dos seus próprios benefícios e dos benefícios dos seus protegidos. Vamos continuar firme e forte. Mais documentos comprovando e eu estarei pronto para ajudar naquilo que for necessário. Para escandalizar, não, agora para limpar e colocar o nome da igreja em evidência e o Senhor Jesus Cristo ser é glorificado é comigo mesmo. Podem contar comigo para o que precisar, eu estou aqui para ajudar e contrariar todo tipo de corrupção que queira ou que esteja entrando na igreja. Veja aí os documentos que foi exposto pelo presbítero Giovanni, muito bem colocado que mostra mais uma prova de reuniões feitas, de vídeos gravados, tudo em função de desvio de conduta e comportamentos errados que por conseguinte não confere com a doutrina bíblica cristã que tanto eles estão pregando. O que é que ocorre? Pregam e ensinam uma coisa ao povo e estão vendo outra por baixo dos panos completamente diferente, só pensando seus próprios interesses. Vamos continuar lutando, porque Paulo já chamou tais de lobos cruéis que não palpariam o rebanho. Está lá em 20 e 28 de Atos. E Paulo disse, eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão, não palparão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens, dizendo coisas absurdas para atrair os discípulos após si. Está aí o cumprimento, mas nós temos que lutar contra, temos que contrariar a corrupção, porque Jesus fez isso publicamente em 23 de Mateus. E se ele fez publicamente para todo o público ouvir, é porque naquela época não tinha internet. Se tomarmos a expressão publicamente daquela época para os dias atuais, vamos entender que a rede social é pública, então estamos fazendo o que Jesus fez, contrariando a corrupção. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Vocês não sabem que está escrito que a casa de meu pai será chamada casa de oração? Então vamos continuar contrariando em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aos irmãos que desejam saber, né, acompanhar o que está acontecendo, é, bastidores tanto do Ministério Público Eleitoral como da Polícia Federal com relação a essas denúncias envolvendo desvios de conduta, principalmente com relação aos acontecimentos nos últimos pleitos eleitorais, está aí mais um documento que foi anexado não é, ao inquérito que tramita na Polícia Federal. Não é, desta feita, esse documento ele encaminha aquele áudio que foi gravado em uma reunião aqui na cidade de Garanhões, em que o gestor Cândido de Freitas, ele pratica ali na sua fala, corroborada com a fala de alguns obreiros que se ouve nitidamente as suas vozes, né? é praticado ali pelo menos quatro crimes eleitorais, pelo menos. Né? Então está aí mais um documento encaminhado... Ao doutor Belmiro, delegado da Polícia Federal, para que os irmãos tomem ciência de que as coisas estão caminhando para o bem da igreja. Para o bem da igreja. Amém, meus irmãos? Antes que alguém da imprensa venha e coloque tudo aí para todos tomarem conhecimento, nós já estamos nos antecipando para mostrar que a nossa igreja é uma igreja séria, uma igreja de história, uma igreja que tem obreiros sérios, que não admitem desvios de conduta e nem perseguição a ninguém, muito menos assédio moral e contravenção aos direitos e deveres do cidadão brasileiro, neste caso, dos membros da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Segue aí o documento para que os, os irmãos visualizem e tenham uma ideia mínima, pelo menos, do que está acontecendo.